Já estamos falando. O seu nome é Deder. Deder. Por que Deder? Porque meu nome é Franciéder. Aí quando nós era pequeno, o pessoal começou a me chamar de Deder e até hoje o pessoal só me chama de Deder, até a família. E por causa do seu pai, né? O seu pai como que é o nome dele? Meu pai é José. José Alves Filho. José Alves Filho. Alves Filho. E o apelido? José do Totó. José do Totó. E o moço de cá é o... Francis Ney. Francis Ele Ney. chamou de Fran também. Fran. É, Fran Fran Deder. É. O, a minha, meus tios lá da minha cidade, todos eles tinham apelido. E o senhor conheceu dos vitorianos lá de Miraci, todos eles tinham apelido. Era a Jajata. Jajata. A, é, o O Nego. Nego, é mesmo. Negro. Bebé. Bebé. E, e tinha os nomes, tudo pareado com o outro, né? Tinha. Carmélio, Cardélia. Cordélio Cordélia. Tinha um irmão então... do Bebé, era o... ele foi sapateiro. Era o Nenê. O Nenê. Você lembra dele? Eu lembro. Mas que ele foi para Brasília e nunca mais ouvi. Aí acho que morreu. Em Brasília. Então, o senhor O senhor nasceu em Claraval. Não. É. nasci estava tá e viracida, tá é. nasci de criada no Mira. No Biraci? É. Que região ali do Biraci? Da roça? É, eu fui nascido numa, numa fazenda pertinho de Biraci. Indo para Capitinga, é, a, a fazenda lá chamava Retiro. Retiro. Era do, do povo da Chiquim da Barra. Isso. Há quantos anos atrás? Ah, nessa época que eu fui, que eu morava lá na roça, eu tinha nove anos. Então, meu pai, meu pai era retireiro lá da, da fazenda. E eu nós é quatro irmãos. Eu sou o mais velho. Então, meu pai... Trabalhava lá no retiro, pois ele ficou doente, aí eu fui para o Ibiraci. E meu tio Totó era irmão do meu pai, tinha sapataria, naquela época fazia tudo na mão. Então, eu, meu pai morreu, aí ele me levou, nessa época acho que eu tinha uns, uns 12 anos mais ou menos, e ele levou para acabar de me criar e trabalhar. Na sapataria? Na sapataria. Mas ali virasse o famoso ali, é o Quinca, né? O Quinca Barros. Ah, é o Quinzinho. Quinzinho. É, mas é. aí o Quinzinho, nessa época do, que eu fui para lá, ele trabalhava com o meu tio Totó. Que era o mais... Era, era só os dois. Aham. Aí eu fui para lá, para aprender. aprender. Ah, pode passar, pode passar. Uhum. Fui para lá para aprender a trabalhar. Aí o Quinzinho ficou muitos anos lá trabalhando. Eu, ele e o padrinho Totó. Dessa é, época o senhor tinha o quê? 15 anos? É, nessa, quando eu fui para lá, eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Por aí. Fazia botina? Fazia botina, aí era tudo na mão. Na pregada. Na taxinha. Na taxinha. E o couro? Não, o couro, o meu tio buscava tudo aqui. Na Franca? É. Aí naquela época tinha o.. Cortume. Cortume Dela Torre. Della Torre. Della Torre. Então, lá eu comprava, comprava a sola de couro e comprava a vaqueta. Comprava tudo no Della Torre. Uhum. Oh, Marcelinho, obrigado, obrigado pela atenção. Valeu. Sim. Comprava tudo lá no Della Torre. Então, Aí... levava lá, mas cortava tudo na mão. Era a, a vaqueta, naquela na época, cortava tudo na faquinha, tudo na mão. E a sola de couro também... Em cima de uma mesa, né? É, aí em cima é. de um balcão. É. Então, a, a, a sola de couro nós usávamos para fazer o solado, era cortado tudo na mão. O, aí era o, o couro grosso? É, era, era grosso. Como é que chamava aquele couro? Era... É, a, a sola de couro, Lá nós, tra... nós trabalhamos com... Tinha o couro de búfalo. É mais grosso. O couro de búfalo é mais grosso. Mas era uma sola fora de série. Era uma das melhores solas que tinha. Sola de couro. E, e, e o solado era todo de couro? Não tinha é, salto de madeira ainda não, né? Não, era o, a, o salto... Era tudo sola de couro. Tudo de couro? Tudo de couro. Na, na base da, da, é. da taixinha do preguinho mesmo? É, que... a gente pegava aquele pedaço menor, às vezes fazia até tudo de emenda. Punha a, a, a placa do, do, do, do salto e punha emenda, e fazia o salto. Aí... E a cola, vocês usavam, compravam em franca? Pois é. é, isso é que é o problema, não tinha cola. Não tinha cola. Vocês faziam cola? Como é que era? Não. Era tudo... Tudo pregado. Pregado. É. Então, o, o pé de ferro ali trabalhava mesmo, né? É, o pé de ferro era trabalhava muito. E a, e a formas a forma era tudo de ferro, o solado ali, né? Então, a gente pregava. Rebatia tudo na, na, no ferro ali. Na forma mesmo? É, na forma mesmo. E o, o, o, a taxinha já virava... É, é, ela rebatia. Rebatia ali igual é. Ferrado animal, né? É. Depois que batia o, o cravo, é. aí tinha que rebater ali aonde é. pontava. Aí a gente tirava a, a forma, às vezes ficava algum preguinho, a gente rebatia no pé de ferro. No um pé de ferro. É. Mas nessa época, aí surgiu a usina de Peixoto, aí nós fazíamos botina de pneu. Nós trabalhávamos até tarde da noite, não dava conta. Era muita botina de pneu para, para as obras de Peixoto. Vocês ganhavam dinheiro mesmo ali ou não? Nessa época, dava, dava mais dinheiro, não dava? Ao mesmo trabalho tinha bastante, né? É, igual, igual você falou, a gente, igual meu tio, tinha uma vida, ele era uma pessoa, pessoa muito boa de coração. Então ele, ele ajudava muita gente, a gente fazia conserto. Ele falava, não, sem você pagar não. Às vezes dava alguma botina para alguma pessoa, precisava, era um, um coração bom demais. Né? Como que eu chamava? Era o Totó. O Totó. É, chamava Sebastião Alves Diniz. Sebastião. Ô, Sr. José, me fala então, ele, ele foi um dos primeiros sapateiros ali de, de Ibiracia ou não? Eu acho que sim. Pois tinha um, um outro sapateiro lá que trabalhou muito tempo lá. Tinha oficina também, era o, o Dio. É, o Quinzinho está com 90 e poucos anos, né? 94, 94. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 81 O senhor está novo ainda, menino é, Graças a Deus estou bem E igual eu estou te falando na, na, Nessa época de Peixoto Aí a gente trabalhava muito Porque não dava conta, né? Só trabalhava eu, o compadre Quinzinho e o meu tito apoia a mulher dele, ela pespontava, que era a minha segunda mãe. Ah, mas você não vai querer dar civis para o seu pai agora não, olha, é. as é. facas de, de, as de cortar. Pacas, é. Isso aí, olha o martelinho aí, ó. Ai, que coisa chique, rapaz. É. Então, aí. É, esse, é, esse trabalhou muito. O, o que é que eu estava falando? É, as botinas de, de, de, de solado, de borracha, de pneu. Pois é, a botina de solado de pneu, você vê como é que eram as coisas antigamente. A gente fazia ela pregada e fazia costurada na mão. Então, um dia desse eu estava até explicando para os meu, meus meninos aí as barbatanas do, dos guarda-chuva, dos guarda antigamente, era muito forte. Então a gente chanfrava, abarbatando se na, na ponta, para a linha passar. Porque o pneu é a borracha, né? Certo. A gente furava e passava a linha ali e costurava com duas agulhas. De e ficava boa. Nossa boa. Senhora. Aquilo tinha. aquela época, tinha umas pessoas que falavam assim. Essas botinas aí aturam um ano, levar, porque pregada e costurada à mão também, é todo jeito aturava muito. Ô, Sô Zé, mas a, a botina sofria também, né, porque o, pisava em qualquer lugar, o, o curral, por exemplo, era lugar que a gente, é, o, o vaqueiro usava. É, era, um, era, um né? era um batidão, né. É o batidão, né. Era um civilição pesado mesmo, é. né. Mas é igual eu te falei, a, a sola de couro, hoje eu nem vejo, não sei como é que está hoje, mas antigamente era uma sola muito, muito boa, né? Igual eu te falei da sola de búfalo, solado. Nossa, é mas também a, a, aquela sola, de, o solado, ele, ele, ele não tinha flexibilidade, não. Ele era, era uma espécie de uma, de uma tábua, né? um pranchão ali de bar do pé. Ele não dobrava, não. É, Olha, porque aquela época. É que machucava o Pedro, já o de dar calo, rapaz. Os é. dedos, apertava aquilo ah, ali. Olha é, tom... ah, lá os dedos, né? É. <risos> é. Aquela época, agora eu te falei, a sola de couro vinha o couro inteiro da vaca. Certo. Descurtia, vinha o couro inteirinho, né? Vocês iam aproveitar. A vaqueta, na... a vaqueta e, o couro, e a sola de couro. Era o couro inteirinho. Então a gente. Meu tio comprava na, no, no Dela Torre, a sola de couro, vinha com 70, 70 quilos, 80 quilos, vinha os escudo. Então ali a gente desmontava ela e a gente trabalhava com ela. Cortava. Aproveitava tudo. Tudo, tudo. Não sobrava nada. Fazia até chinelo também, né? Chinelo. Chinelo. De... Fazia chinelo. Lá, é Àquela época, a gente fazia... tinha havaiana? Fazia sap... aquelas pessoas da roça. É. Até as mulheres usavam sapato. Era o... fazer um sapatinho fechado. Tipo desse seu, para pra mulher. Né? Fechadinho. Chamava canoinha. Canoinha. Canoinha. canoinha. Então, as mulheres da roça comprava Enfrentar o dia a dia, né? É, não, o batente. E era um privilégio, porque a maior parte também era o pé no chão, né? Pé no chão, E as mulheres usavam até botina também. A botina? As mulheres usavam botina. O senhor fez botina? Bastante? Até aquelas botinas que tinham o elástico do lado? Pois é, é. daquelas. Daquelas? É daquelas né. Mas o senhor. O senhor tinha máquina de costura? Costurava aqui na é, máquina? A, a minha tia, vou te explicar direitinho, ainda melhor ainda. Hum. A minha tia que me criou, igual a minha segunda mãe, do Totó. ela era Silvéria Peixoto Diniz. O pai dela foi dono da usina de Peixoto, das terras. Era fazenda, né? O pai dela foi dono. Ali... Ali o Peixoto, a gente ia andando ali, era mais um, um cascalhão, né? Era o, é, era mais um cascalhão. A terra boa de é mais distante um pouco, né? É, é. Porque da beirada do rio era mais... Era muita pedra, porque o rio, o rio Grande cortava mais, era em cima de pedra, né? Era em cima de pedra. Então, o que eu estava te falando, a minha tia que me criou, que era dos Peixotos, eu conheci o pai dela, Chamava Francisco Peixoto. Era um dos donos lá, que foi dono dos Peixoto. Agora nós vamos mudar um pouquinho o assunto. Então vamos tirar de sapataria e vamos falar de família. Quem são os irmãos do senhor? O senhor falou que são só quatro, né? É. Mas é quatro. O eu, nome eu, deles? Eu sou o mais velho, José. José José Alves Filho. O outro? O outro, meu irmão, a bastineira Melquíades. Alves Diniz. Diniz, Jacília Diniz. Diniz. É. E Valdemar Alves Diniz. E Enio Alves Diniz. Quatro homens. Quatro homens. O senhor me falou. E homem? O mulher. Não tinha pai. mulher, não? Não, mulher, não. Só homem. O pai do senhor, como que chamava? O pai chamava José Alves Diniz. E a mãe? Jupira. Jupira Cândida depois a mãe teve as filhas. É, agora a minha segunda mãe foi a, a mulher do Totó, que eu te falei. Porque o senhor ficou sem a, a mãe do senhor? É, o meu pai morreu, aí naquela época ela ia para a casa do pai, meus irmãos eram pequenos, ela foi para a casa do pai com meus irmãos. E eu fiquei lá com meu tio Totó. Era o mais velho, já estava... É. É, se virando, né? É, fui aprender a trabalhar e... Me fala um pouquinho, irmãos da mãe do senhor, quem são? Irmãos e irmãs, são os tios do senhor. Da, da minha mãe legítima? É. Da minha mãe legítima era... Deixa eu ver, era Maria e Tervina é... Guiomar. Guiomar. E... Ela que era Diniz. Não é? essa era por... Peixoto. Não, essa era por parte do, Da minha primeira mãe, né? Sim. Peixoto era da minha segunda mãe que me criou. Certo. E essa era o lado do... Da minha mãe... O lado da outra família. E a mãe dele depois casou de novo, teve outras filhas. Que são irmãos do senhor de sangue. É, irmãos. Quem estamos... são? Quem são esses é, irmãos? Rosana e Rosimeira, gêmeas. É a mesma segunda mãe. Minha primeira mãe casou de novo. Teve as duas gêmeas. E, e irmãos não? Não, irmãos não. Ela casou com quem na época, eu, eu... Eu meu, era... meu padrasto chamava. Prínio de Araújo, Gonçalves de Araújo. Gonçalves de Araújo. Ô, oh, oh, senhor José, me fala então um pouquinho. O senhor conheceu o avô? Não. O senhor é menino, é? O pai da mãe do senhor? Ah, você está falando dos Diniz. É. Não, o lado meu, do meu pai, meu pai era Diniz, né? Então, eu não conheci o avô. Não conheci. Esse pessoal que era rico dos Diniz era, era parente do senhor ou não? Ou era os Peixoto? Não, era os Peixoto. Os Peixoto que era, que era rico, que né? era dono lá da. daquela propriedade sim, lá. Da é do pai. Eu sou José, o senhor tem um apelido, José do Totó. Como é que é? Pois é, um dia até comentei com meus, meus filhos aqui. Naquela época eles faziam uma, umas rifas. Parece que era dia 20, número, umas rifinhas, então eu iam lá na, na oficina para o meu tio marcar, ou com o cumpadinhozinho marcar, então aí marcaram lá e naquela época eu nem dinheiro eu tinha, não tinha ordenado, então eles marcavam as rifas, aí falava ah, vamos marcar uma para o Zé. Aí falou, ah, então põe o nome dele aí. Aí põe Zé do Totó. Zé do Totó. Aí, aí acabou. Aí foi batizado. <risos> Zé do Totó. Foi isso aí foi a história. É. E o senhor ficou em Iraci até que, que idade? fiquei em Biraci até 36 anos. 36. O é. senhor casou lá em Biraci? Não, eu casei aqui, porque a minha mulher ela tinha muita, às vezes de lá. Sim. Mas tinha mudado pra cá, aí eu casei aqui. Que família que ela é? É a família dos Valério. Valério. É, ah, o senhor já eu, conhecia ela lá de Virací? Ah, já conhecia E veio pra cá, aqui já. É, aí eu já fiquei aqui trabalhando Comecei na faca. É. Era tá aí, sua mãe? Tá. É. Eu sou, eu sou, eu sou Zez, é, Zé do Totó. Zé do Totó. Agora, agora gravou o nome. Porque o senhor pegou o nome famoso lá, né que é o Totó era o, o, o sapateiro de Ibiraci, Pois é, gente. Na época. Eu hoje eu, eu fico contente de ver o pessoal falar, né? As botinas eram muito famosas. Quando o senhor veio para a o senhor veio trabalhar em fábrica de calçada? Trabalhei não? na fábrica. Que fábrica o senhor trabalhou aqui? Trabalhei no Sândalo e no La Prata. Também duas fábricas. Duas fábricas? É, Foi do Marquinhos. Né? O é, o, o de estoque também, a última fábrica que eu trabalhei. Aqui no Paulistano. Eu, eu lembro. Ô, oh, o senhor Zé, a vida da gente é, é uma caminhada boa, né? Não, mas é uma... É igual a gente... Eu, hoje eu, eu vejo meus filhos. Então a gente de vez em quando vai lá passear, porque ficou muita amizade lá, né? Então a gente fica contente de ter a, o nome que, que meu tio deixou. E sobrou para mim também. Né? É. É. Oh, oh, o... So... O senhor fez história daquela cidade ali. O senhor conhece é, a, as grandes famílias ali? Pois é, os fazendeiros? É, é, é o, o meu menino, ele me leva. De vez em quando fala, quer ver os amigos. A gente vai. E, e esse nasceram lá? Ou não? Não, eles nasceram aqui. aqui. Nasceram aqui. Todos os três nasceram aqui. Nasceram aqui. Eu sou Zezé, é, é José Totó. Ah. Ali tinha a família do senhor Elso Lopes, Elso Lopes, como é que chama aquele Lopes? Que tinha fazenda de café, tem ainda, os, os filhos dele tem, a é família o, grande. é grande. Escolhe muito café lá. O Zé Lopes. É. Ah. Uma fazenda grande, né? Você o, conheceu o Zé Lopes? Não. não, não. não né? eu, eu conheço lá, é o Cordelinho. Ah, o guardelinho guardelinho, é, é gente boa, né? O é muito meu amigo, nosso. Mas é daquela época de... Ele é mais novo que eu, mas... A gente tinha muita amizade na mocidade, né? E a família do, do Ivan de Andrade? Nossa. O juiz é, de direito. O Ivan é outro amigão nosso aqui. Doutor Ivan, é, já é eu aposentado. Vem, de vez em quando ele liga pra mim e fala, Prepara as coisas que eu vou lá hoje. Mas agora faz tempo que ele não vem. Acho que ele fez uma cirurgia. Parece. É, tá em Ribeirão. Mas está esperando ele em qualquer hora. É, eu vou mandar esse vídeo para ele lá, viu? Eu gosto de, de, de conversar. Ele tem uma história boa, né? Rica oh. é desafio, né? É. Porque, querendo ou não, o senhor conheceu Ibiraci no chão mesmo ali. Tudo ah, não, na, fui. É, é na, na terra, né? É. A gente... O senhor lembra quando eles começaram a fazer a rede de água lá Do tenente Timóteo? Ah, lembro, lembro Era o Naquela época que o prefeito Era o Zé Timóteo, parece É O Zé Timóteo, parece que É, o... Tinha as fotos lá que Estava todo mundo com as picaretas Enxadão Enxada é, é. É, para fazer a rede De, de é verdade. Estender água lá no Ibiraci, Né? Hoje você vê uma cidade grande, né? Um movimento grande, né? É hoje quando a gente vem quando vai lá, melhorou demais. Que era muito era pequeno, né? E o o hoje o, senhor, tá bom. o senhor José ali a usina deu uma força muito grande, não deu? Pois é, a usina, eu, eu não entendo muito bem dessas coisas, mas a usina diz que o prefeito tem direito no Percentual num... lá de. Olha é, então é uma beleza para a cidade. Né? Ajuda, né? É. De né? E o prefeito lá, eu acho que. Um, eu conheci um Deus de molequinha, muito bom o prefeito. prefeito, eu acho. Hoje quem aqui é prefeito lá hoje? Prefeito é o Ismael. Ismael, esse é o sobrenome É Ismael. Ismael. É isso aí. Ó, oh, Foi muito bom conversar com o senhor. Ali do Ibiraci. O senhor já, já viajou muito de jardineira, subindo aquela serra ali? Ah, que era... é verdade. Aquilo ali era então, um... Então, igual eu estava te falando, naquela época o meu tio, meu tio que vinha mais aqui, eu nem saí, saía. A gente não tinha, não, não, não, não vinha aqui, era muito difícil. Mas a gente fala se assim, hoje, era muito longe, né? Por é, causa do... Longe, a estrada é. era muito precária. É. Não tinha carro, era só ônibus, né? É, não tinha asfalto. Hoje não. Hoje você vai lá, o boss e vem pra cá, né? É, ué, Passa rapidinho. duas horas, três horas lá, vem pra casa, à noite, né? É. Não tem... Tudo é pertinho, né? Rapidinho. Rapidinho. Começou aí, depois começou a jogar bola. É. É. O senhor jogou bola? É, eu eu, eu... Não vou dizer que eu fui bom de bola, mas a minha vida um, um, o maior esporte que eu tive foi jogar bola. Então você andou na carroceria de caminhão? Não, foi muito. Jogou muito com o Alberto. Naquela época não tinha nem, nem banco, né? Andava. E bola. O você... Ivando junto com nós, né? Nesses... Jogando bola? É. Ô, ô, o, o, o Dédé, a, a bola era, era um.. um... Negócio pesado, não era? O couro pesado, que se molhasse aquilo. A bola, ao ser é mais novo, mas a bola era tudo de vaqueta. Vaqueta. Bola tudo só de couro. Não é igual essas bolas. Essas bolas hoje não é uma beleza. macia aquilo, é, leve, né? na época, as bolas, a hora que molhava aquilo, ai, ai ai Ele virava o um tijolo. É. Mas era fácil, a gente era acostumado a né, jogar. Nas roças ali, no é. Terradinho, cada, cada fazenda ali tinha um time. Pois é, naquela época, aquelas roças ali, tudo tinha tinha futebol. Agora hoje, acabou tudo. Né? É, porque o, o pessoal... É, Ficava mais preso ali no habitat no, no é. da roça, na fazenda, é, né? É Eles não tinham aquela motivação de ir para a cidade, ficava ali. É. Só o só um dia de festa, né? É. A Congada, a Congada era, era a festa é, aqui. A Congada, você lembra da Congada? Eu lembro, é. aquilo ali ajuntava gente, né? Pois é, a Congada lá no Ibiraci. Nossa, mas era limpado claro, aqui lá, viu? Naquela igreja do.. Na igreja do Rosário ali. Ali na do Rosar, você já passou ali? Já, eu já fiz umas vezes. Já festa era ali, do Congo. Do Congo? Nossa. Aquilo juntava gente da Mas região era lado. e dançava. O... Tinha muitos ternos de Congo. É. É muito bem arrumado. Lá. As bandeiras, né? É. Os baterias, o pessoal, o violão, era é. os instrumentos que usava mais, né? É. Instrumento de sopro tinha ou não? Pois é, tem uma época lá. Surgiu, foi uma beleza, surgiu um, um maestro lá, ele fez o jazz, aquela época falava jazz, que era uma, um, tocava as músicas mais, como é que fala, era música Conhecido. mais silenciosa, como é que fala? Clássica. É, a música mais clássica e tinha a banda o senhor o Oeste chegou lá e fez isso tudo o senhor está falando isso aí tem o Barros lá que é parente da Meire que era professor de música que era professor João Carlos não era Barros que era o o, o senhor é mais novo eu era o mais antigo que lembra desse desse episódio o sou quin quinzinho lá do, ah, do, do o, sapato. quinzinho é ele estava comentando a facilidade que tinha com música ali né ah é não tinha porque eu, eu, eu lembro um pouco do, desse que eu estou te falando, mas tinha, meu tio falava muito dos mais antigos. Dos mais antigos. É, o senhor chegou a estudar? Pois é, um dia desse eu até estava falando para os meus meninos. meu tio, ele me levou para aprender a trabalhar. Eu estava na escola, aí... Um dia eu estudei pouquinho, ele falou assim, naquela época era muito positivo, né? ele falou assim, eu vou te tirar da escola para você trabalhar. Então a gente trabalhava até, no, eu estava falando para eles um dia, a gente começava cinco e meia da manhã, seis horas, já estava trabalhando. Então trabalhava até dez e meia onze horas da noite, e na, naquela época eles... Tinha a escola de, de música, de, da banda, do Jazz. Eles me chamaram, porque eu tinha muita amizade. Eu não, não pude frequentar. Não podia ir. Dar atenção eu por causa do serviço. Tá. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E gente, o trabalho era, era o desafio, né? O sol estava é, é, apontando, o pessoal já estava.. Eu, eu, hoje, eu hoje eu agradeço essa. Essa, essa passagem que eu tive, eu agradeço todo dia. Porque ah, é, é, uma, é uma vida, né? É uma vida. E o trabalho ele tem uma coisa muito importante: ele dá sentido à vida, né? Não, é a gente. A pessoa trabalhando, a gente volta para casa alegre, né? E, e vai. E... É, igual o meu tio, ele me levou para lá e, e a lição que ele me deu. E eu agradeço até hoje. Na, na época antiga, você falava o ofício. O senhor o aprendeu ofício. aquele, né? Era o de sapateiro. Tinha outro que era de alfaiate, é. tinha outros que era carpinteiro. Então falava era o ofício. O ofício, né? Você tem que aprender o ofício. É. É, é aquilo ali que vai dar sustentação é. para a sua caminhada, para a é sua verdade. vida. O é. que, que você faz? Eu, não, eu sou sapateiro. É né verdade. Eu sou marceneiro, Marcineiro. pedreiro. Né? A tia, Era o um ofício. o ofício da pessoa, trabalho. É. E, e feliz é aquele que tinha um, um instrutor, né? Pois é. Um professor aqui. É, né? é igual eu estou te é. falando, eu, eu agradeço meu tio e a minha tia que me criaram pelo que eles fizeram para mim. E tem os filhos deles, que eles é muito bom comigo de vez em quando. Não, foi que eu criei igual meus filhos. É o, os filhos do Totó, é três homens, o qual que era é o nome deles. É Giovani, Giovane Peixotinis, Agnaldo Peixotinis e Degmar Peixotinis. Viveram com o senhor ali na questão? Pois é, a gente o... quando eu fui para lá, só tinha um que é o Giovanni. Aí, a vida que eu passei lá, pois veio o Aguinaldo, depois veio o Deguimar. Então, eu criei igual a meus filhos. Isso é muito bom. A, a razão de viver. O senhor lembra muito do bebê lá na água, né? Não, pois é. O bebê era muito. Aquela época ele trabalhava muito também, né? na prefeitura ali. Trabalhava muito. E a Tia Jajata lá? Que a era... Jajata, eu, ali eu, eu morava perto ali ó, da Jajata. Naquela. Não sei se esteja, você vai lá sempre, né? Aquela casa da esquina do, do lado de baixo do, do fórum. Sim. Hoje é um. Acho que é um restaurante ali. Pizzaria, pizzaria. É... Eu trabalhei, foi ali, pizzaria. a vida inteira eu trabalhei ali. Na esquina ali. É. Ali até a, a casa da. Da Jajata era da... pertinho da... é, encostada. O Nenê, que é o fotógrafo, né? Você lembra dele pequeno, né? Não, o Nenê, nós era muito amigos, jogava bola junto. O Nenê, ele deixou um, é, uma é. vida de fotógrafo, né? É. Neném da Jajata. Nenê da Jajata. Ele é, é. É Gomes. Gomes. E, e Cândido. Porque, é, porque o pai dele era. era parente da sua mulher, né? É. é Porque a, a tia Jajata é a irmã da avó da May. Ah, é, a família. A May e a sua mulher. A minha esposa lá, né? E ali é, tinha a Jajá, a, a dona Carminda, né? Carminda. É, eu conversei muito pra, com o menino dela, eu mandei o um vídeo para o senhor. É do Euripinho. Euripinho. É. Faz tempo que eu não viajava. Como é que mas... chamava o marido dela? É... Tinha o é... apelido de Zico. Zico. Zico. É, Zico. Ele era Gomes, né? É, Gomes. Zico Ele Gomes. era parente da mulher do do, da, da, da tia, do, do, do. do pai do. do nenê Era Gomes. parente, era é, parente. Da tia Jajá. Eu, eu a lembro do. A avó da minha esposa era que fazia casal com o bebê Era Carmelo e o e, e, e Carmélia. É, Carmélia e Carmélia. É, eles tinham os nomes tudo parecidos, é, Cornélio e de... Cornélia. O neném, aquele é. que eu te falo aqui de é. Brasília, parece que é carmelino. Carmelino e Carmelita. Isso. É, tinha sempre o nome o masculino e, e o feminino. É. E eles ainda falavam que nascia um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. É. Olha né? é o tempo. Eu sou o Dedé, eu fiquei muito contente de passar esses momentos aqui na casa do senhor e fazer esse registro. Nossa, Me mano. fala aqui, o que, que é a vida? Eu a vida fiquei, é o que, que é? Fiquei muito contente de ser ter essa bondade de vir aqui. Então, é bacana demais. Nós no basquete, né? Ah, no basquete. Basquete de sobrecola. É. Então aqui o filho, senta ali um pouquinho, deixa eu conversar um pouquinho com você. Você passou por um momento difícil, se você quiser sair, passar, ô menina, pode passar, vem cá Mas conversar passar, aqui. Vai, vai, vai. Aí, ó, é. senta ali, senta ali. Ô ah, menino, fica aqui também, você ficar aqui junto com o seu ou... Ela Vai, vai para o universo. Ah, então você me leva também para lá. Não, não ela é, é a mais velha dos irmãos. Dos irmãos? É. Que coisa boa. Sim. Parabéns. Qual que é o seu nome? O meu é Fanny. Fanny. E ela é a Manuela, minha hum. filha. Manuela, filho, Parabéns, viu? E quem vai te levar? Eu vou sozinha. E você sabe? Aquele carro que saiu aqui, ó. Você sabe dirigir? Sei. Oh. dirige bem. Ah, dirige bem. Parabéns, viu? Ó, oh. é parabéns aí. Ainda aí vamos conversar aqui mais um pouquinho. Prazer, é, prazer. Foi um prazer. Deus o abençoe é bom aniversário lá, viu? Vamos. Manuela valeu, Obrigada. você tá muito bonita, viu? Obrigada. Fica lá namorando com as é meninas, não, viu? Ah, oh, oh, oh, oh, o seu Marcelo, né? Como é que é o seu nome? Franci Eder. Franci O que, é que foi que você está com essa perna de... Olha, de, de... eu sofri um acidente com 17 anos, em 2003. E o que, como é que foi esse acidente? Esse acidente a gente estava numa moto, e um amigo... Eu tinha 17, meu amigo 18, a gente tinha terminado a escola, né? e a gente tinha ido numa festa, num grupo de amigo nosso, e a gente acabou colidindo contra uma caçamba na avenida Linelli Palermo. Aqui, não aqui em E é. aí, eu por estar com a perna mais aberta, porque eu estava na garupa, pegou naquele pino lateral e eu tive a amputação. E já tem quantos anos já? Você falou 16? Não, 19 anos. 19 anos? É, foi em 2003, 20 de dezembro de 2003. Isso mexe com a cabeça, né? Ah, mexe. Era uma criança ainda, né? Hoje a gente mais madura, a gente vê que a gente... A gente se, se achava homem, mas a gente vê que hoje é, era uma criança com 17 Era uma criança na época. Oh, e você vem superando, você está conversando com um cadeirante de já de 36 anos. 36 anos. E a gente. É, a vida é um desafio, né? É. Superar. É um e uma frase que me ajudou muito, eu vou deixar aqui, do escritor do Sertões de Euclides da é, sertões Euclides da Cunha, viver é adaptar-se. Então você tem que se adaptar a essa nova realidade e tocar a vida para frente, né? Isso. Aí se, é, é difícil enfrentar um momento desse, mas com a graça de Deus, né? É. Graças a Deus. Olha, mas a, a vida, o que parece pra gente, você tem que, que receber com amor e carinho. Né? E tocar pra frente. É, acontece, né? Porque acontece. Você vai no tempo, 36 anos. Né? 36, eu estava com 35. Já estava casado, tinha dois filhos já. Aí eu comecei a outra, outro... Outra caminhada de vida, assentar. na graça de Deus, e a gente está remando. Graças ah, a Deus. O senhor que foi criado com outra pessoa, deixou a mãe, aí o seu... O cada dia é um, um desafio, né? É verdade. Agradecer a Deus Nossa e... Nossa Senhora. E tocar para frente. É, ué, tem que agradecer tudo que a gente já, já passou na vida, né? Isso aí é, é bom demais. São pedaços do caminho. É. Né? Pedaços do caminho. Oh, gente, foi um prazer muito grande. Uhum. E eu fico muito feliz. Hoje é dia 14 de janeiro de é. 2023. É, beleza. Vivendo aí um momento é, difícil de um novo ano. É. O Brasil. E nós vamos torcer para estar tudo certo. Não, Deus vai enviar aqui pra... vai, vai, vai dar, dar certo, certo, né? Deus quiser. É isso aí, valeu. Então eu não perdia tempo, jogava. Até, até 70, e 73 anos, eu estava correndo igual um menino ainda, graças a Deus. E o senhor jogava em que posição? Na frente? ou ah, Quando a gente começa a jogar bola, a gente vai em qualquer lugar, né? Mas depois você ia dar pita na, na posição certa, eu joguei de volante, meio de campo ali. Distribuía É. Isso é bom demais aí. É? Eu joguei muito com o Neném, nossa, isso bem, jogou muito. Quem é mais jogador do senhor lá de Berassi que jogou? Ixi. O Ivan era um deles. O Ivan jogou com nós também. Mas ali, você conheceu o Alberto? Alberto? Turquinho lá, irmão da, da Laurice, da. Ah, que. É, do conhecido, Roberto era o mais famoso lá do Vinicius. O Alberto era o Pelé, lá daquela redondeza, tudo. Que a cidade, tudo, tinha medo dele. O Alberto, ele era ele é pai, ele faleceu, ele é pai do Roberto Carlos, jogou na Francana, jogou em Portugal. É. Hum. Eles tinham loja lá, sabe, Ronaldo? Era turco, o pai dele. A mãe e o pai era turco. Então tem um, um, um quarteirão lá, era tudo deles ali na, na praça, de perto da praça. Agora eles têm as que loja lá, porque morreu todo mundo, né? A minha esposa devia estar aqui para ela contar um pouco, porque ela conhece muito a história de Biraci. Ah, quando era mais que... jovem ela ia muito lá. É. E tinha uma amizade grande lá com pessoas é, nossa. da família. Bom, valeu, gente. Valeu.